Fala galera, mais uma vez aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Manoel Mano é humano. Desde já é, Falar o né, motivo porque não, nunca mais eu trouxe um vídeo aqui, postei um vídeo É devido a correria é, é, é. Mas enfim se você tá nesse vídeo aí já não é inscrito Já se inscreva no canal aí Beleza? Aciona o sino das notificações aí Deixe seu like Ajuda demais aí A gente O simples fato de você se inscrever e Dar um curtir o vídeo Já ajuda bastante a gente Beleza? Vamos aqui Uma rota diária, quase que diária né? Ali pra, na roça Três lagoas Fogo, grame quem conhece aí já deixa nos comentários aí quem conhece o trecho deixe nos comentários aí sua sugestão deixe nos comentários aí tem um, algumas sugestões várias na verdade e que estou procurando forma para é, trazer aqui beleza uma das mais pedidas é Iaçu pra gravar em Iaçu então é, tô me organizando aqui pra fazer um, ir lá em Iacives tem alguns amigos lá já aproveito é um no útil ao agradável meus amigos então vai mudar eu tô mudando um pouquinho a forma de conduzir o canal para não postar sempre o mesmo vídeo, a mesma rotina porque agora, como eu só faço, estou fazendo praticamente só essa rotina, essa, essa rota então, né, por mais que não seja o mesmo né, é, são dias diferentes, mas acaba... eu sei como é que é você vai assistir vai pô, toda vez essa, isso aí então, quando aí acontecer alguma coisa inusitada né, eu acabo gravando, sempre eu tô gravando, mas aí quando acontece alguma coisa inusitada, eu trago aqui. Se não acontece, então eu não, não trago pra não. Só trago conteúdo relevante aqui pra vocês, beleza? Mas se vocês quiserem que grave mesmo assim, essa rota aqui todos os dias, pode falar. Durante, dentro da cidade, pode falar aí que eu faço isso. Faço aqui o melhor pra que vocês quiserem beleza Então eu vou continuar, voltar a retomar, né, Mas a rotina aqui, ficar gravando, postando todos os dias vídeos aqui, só que de uma forma diferente. Eu vou postar duas vezes na semana, um vídeo ou três, vídeos sobre... a rota, né, o roteiro, a cidade, na cidade, enfim, e o restante dos vídeos aleatórios, vídeos curtos de preferência, né, porque é um conteúdo que não, é, não fica chato para assistir, vídeos engraçados, não tem um conteúdo exato não, mas o que vier na mente, o que nos proporcionar, né, o dia a dia nos proporcionar, eu trago, trago aqui para vocês, certo? Combinado? Então já se inscreva aí no canal Deixe seu joinha aí E bora com a gente aí de carona no paliozinho É um pouco seco ele pra andar Mas macio e... Correr, se apertar o pé aqui Responde, ó né? Do Rodson awesome Rock, lembrei do bem aqui que eu caí de moto de um acidente. Lembrei agora né? Dia, um dos dias mais tristes da minha vida. O quiosque do Tinho quiser uma feijoada aí Da hora é aí, ó Esse é o ponto Atendimento é excelente aí, ó. A estrada escorregando. Bora, gado! Sim. Bora, ó.